Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, aqui, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas? Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos que estamos acompanhando aqui em mais uma live para a gente falar sobre as carteiras recomendadas. Denise, quando a gente pensa que as coisas né, vão se acalmar, se tranquilizar, surgem outras aí para deixar o cenário ainda mais volátil, mas enfim, né? essa é a vida do investidor, e vamos ver aí o que a gente consegue encontrar de alternativas aí para esse ano de 2022, que já começou difícil, mas parece que ficou mais ainda. Exatamente. Gente, para quem não sabe, aqui é genial, tem carteiras recomendadas que são feitas pelo Felipe Villegas. São quantas carteiras? São cinco ou sete? Eu sempre são hoje estamos com oito carteiras, Denise. Oito carteiras recomendadas, diversos perfis, vou pedir para o Deilson colocar tanto no chat aqui e quanto, aqui também, na, em D, coloca na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado depois que, ou, que a gente acabar essa nossa live aqui. Gente, então Tem. temos essas várias carteiras, quem toma conta é o Vilegas e ele vai dar então uma geral das modificações que ele fez de um mês para o outro na carteira. Mas Vilegas, a gente está fazendo essa live excepcionalmente um pouquinho mais tarde, que você estava de férias merecidas nos primeiros dias de março, mas então, como você falou, a gente, quando a gente acha que a, pô, a pandemia está melhorando, as coisas estão diminuindo, aí a gente teve aí esse evento da guerra que está mexendo com a Bolsa também. E no meio do caminho a gente teve feriados aqui no Brasil. Da soma geral, rapidinho para gente, como é que você está vendo esses primeiros sete dias do mês de março na Bolsa e depois, então, a gente começa a falar sobre as, as suas carteiras e as mudanças que você fez nas carteiras? não Perfeito, Denise. Bom, eu acho que a gente começou o ano de 2022 dentro daquele cenário de expectativas sobre como, como aconteceria o um movimento de subida de juros nos Estados Unidos, como o mundo né, ia, ia se comportar à frente ainda a é, sequelas de um processo inflacionário é, advindas né, dos anos anteriores. Aqui no Brasil a gente sabe que a gente tem um ano de eleições. Enfim, a gente já começou o ano com um cenário bastante desafiador e que o mundo né, ele se apegou, na, no tipo, né, na qualidade da Bolsa brasileira no sentido de ser uma Bolsa muito dependente de commodities e também quando a gente viu o, o, os investidores globais olharam né, para a taxa de juros que estava sendo praticada aqui no Brasil ele falou, ah, é agora né, que eu tenho, digamos aí, um, entre aspas, né, um porto seguro que é um país que vai me oferecer uma locação que vai me proteger contra as expectativas inflacionárias né, já que nós temos uma Bolsa aí em que vale Petrobras juntas correspondem ali a mais de 30% de participação no índice, ao mesmo tempo que aqueles velhos tempos né, do, de, do Brasil ser o famoso né, paraíso do rentista, eles voltaram a ser uma realidade. Então essa combinação de fatores, Denise, ajudou bastante no desempenho da Bolsa Brasileira, a Bolsa Brasileira em termos de desempenho nominal, desempenho em dólares, é destaque, né, olhando para outras bolsas globais, porque foi uma bolsa né, e foi um mercado em que o investidor, encontrou um pouco dessas características, uma correlação forte com commodities, é, para quem investe em renda fixa, taxas de juros extremamente atrativas, e é, e é uma bolsa barata, né, Denise? Se a gente parar para pensar o tanto que a gente se descontou, é, se deslocou do, dos ativos globais no, na segunda metade do ano passado, isso acabou contribuindo bastante para que nós tivéssemos aí é, um grande fluxo de capitais. Então, se eu, se eu é, pudesse destacar o que está sendo, aí, digamos, é um dos pontos que mais está surpreendendo o mercado como um todo é o grande fluxo de capital que está vindo aqui para o Brasil, direcionado para a renda fixa e direcionado também para empresas ligadas às commodities. O valor que a gente tem acumulado no ano é de que esse, esse número já se aproxima aí dos 70 bilhões de reais somente em 2022. E o que, o que, o que acabou sendo um grande destaque, no mês de fevereiro, e que acaba, né, foi algo que se estendeu agora no início do mês de março, infelizmente acabou sendo aí o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é, não vou entrar aqui no mérito, Denise, né, quem sou eu, para fa falar um pouco sobre é, todos os impactos sociais, né, envolvendo o mundo, a Rússia e principalmente a Ucrânia, então eu vou, é, vou fazer apenas as colocações aqui sobre a ordem econômica, né, quais os impactos econômicos que a gente espera que aconteça aí diante desse conflito e o principal deles, Denise, não tem jeito, tá? É a questão de que nós entendemos que a Rússia e a Ucrânia, né, são duas economias abertas, so são dois grandes países produtores e por consequência exportadores de commodities e commodities de todos os tipos, commodities energéticas como o petróleo, commodities agrícolas como o milho, o trigo, commodities metálicas que servem de insumo também para a indústria de semicondutores e outras indústrias, ou seja, é, nós temos hoje, infelizmente, né, uma questão geopolítica que traz medo ao investidor e que sim, né, já está fazendo e deve causar ainda seus efeitos inflacionários. E a inflação não tem jeito, Denise, é o inimigo do investidor, é o inimigo da população mais carente, né, porque os produtos estarão mais caros e aqueles produtos básicos combustível, energia e também os alimentos. Então a gente acaba entrando num cenário em que agora no mês de março, Denise, cresceu demais as expectativas dos investidores em relação a um cenário que foi comentado no ano passado, o mercado meio que ignorou, mas que agora volta à tona, que é o cenário de estaga inflação, que é um cenário de baixo crescimento, ou crescimento muito, muito é, pequeno e uma, uma, uma inflação ainda persistente. Como os Estados Unidos vão lidar com isso em relação às políticas monetárias acaba sendo uma incógnita. Como o mundo desenvolvido, principalmente a Europa, também vai lidar com esse fator é uma questão aí bastante é, importante. Entender como esse processo vai acontecer em 2022 deve trazer bastante volatilidade. E diante desse cenário, Denise, eu acho que até falando um pouquinho aí sobre as estratégias que eu adotei para as escolhas aí da, das, das ações da, das nossas carteiras recomendadas, é manter a nossa alocação, fazendo algumas pequenas trocas, mas mantendo a nossa grande participação em empresas ligadas às commodities e também em a, fazendo algumas pequenas apostas em empresas brasileiras né, e de qualidade, dado aí os preços atrativos. Então, de maneira é, geral, isso é o que a gente vem, veio buscando aí, se preparando para o mês de março, né? Ainda tendo uma participação significativa em empresas ligadas a commodities, por, toda de, por conta de todo o contexto, e fazendo algumas apostas pontuais aí, olhando para o Brasil, dado o desconto aí que ele tem hoje. Maravilha. Então, mostra para gente, Vilegas, por favor, as principais alterações que você fez nas carteiras, se entrou commodities aí nas carteiras por causa desse cenário. É isso aí, Denise. Bom, para quem é, ainda não teve acesso, é só aqui no site da Genial Investimentos, na aba Conteúdo. Se você ir no menu aqui, genial, analisa, depois aqui logo na entrada é só descer a tela, está aqui, ó carteiras recomendadas, tem a minha carteira e tem a carteira da ISA, que faz as recomendações de fundos imobiliários. Então um pouco desse cenário que eu trouxe aqui para vocês é o que eu comento aqui no texto das carteiras, tá a gente fala um pouquinho sobre Estados Unidos, China, Brasil, é, como, como a gente está se posicionando, que é o que eu acabei de trazer, e sobre as nossas carteiras, tá, Denise? Então, é, olhando para a carteira Ibovespa 10+, a gente acabou fazendo cinco trocas, tá? A gente acabou mexendo bastante nas carteiras, as trocas elas foram influenciadas ou por empresas que andaram já bastante, né? tiveram uma boa performance, ou porque os resultados é, referentes aí ao quarto trade de 2021 não agradaram muito, que foi o caso, por exemplo, de Bradesco e Lojas Renner, tá? Lojas Renner ainda não divulgou resultado, mas o mercado precificando aí um, um resultado abaixo de esperado. Petro Rio Genius Machado e Redidor foram empresas que performaram super bem, é, nos meses anteriores e que já faziam parte do, das nossas recomendações, então a gente acabou tirando essas empresas da nossa carteira. Então, seguindo né, a, a, a, nossa, a nossa recomendação de estar presente em commodities, a gente fez a inclusão de Soja 3, empresa do setor agrícola aqui no Brasil, e de Suzano, papel e celulose. A gente também incluiu as ações da B3, que é uma ação de qualidade, uma ação que, que estava bastante defasada, por conta né, do processo do ano passado, expectativa de subida de juros e que isso poderia influenciar o mercado brasileiro, acredito que o pior já tenha ficado para trás e que, mesmo dentro de um diante de um cenário de volatilidade, o mercado brasileiro aí pode representar né, a, a entrada e a alocação desse investidor que está buscando, desse investidor global que está buscando uma alocação no mundo emergente e por conta disso a gente acabou fazendo essa sugestão aqui de entrada das nossas carteiras. A gente também colocou as ações da Lupar para dar aquela pitada aí de uma ação defensiva, e as ações da Aliançonai CR, uma empresa de shoppings bastante ligada aqui à economia brasileira, mas que acaba sendo aqui a nossa locação diante aí de um evento que pode acontecer nos próximos meses, que é uma combinação de negócios com a BR Moss, então essa ficou a carinha aqui, das nossas recomendações da Ibovespa 10+. Quando a gente vai para a Ibovespa 5+, a gente acabou fazendo duas trocas, que é a entrada de Alupar e Random. É uma carteira que, por estar um pouco mais concentrada, é uma carteira que tem mais volatilidade, então eu busquei realmente aqui por ações mais conservadoras diante desse cenário. As recomendações para o mês de março ficaram com Alupar, Grupo Inter, Santander, as ações da Veg e da Random. Já para as ações de menor capitalização, as small caps, nós fizemos quatro trocas, que foi a entrada de Copel, mais uma empresa do, do setor elétrico, Copaz, empresa de saneamento básico, Random e JHSF. Tá? Essas foram as empresas que entraram na nossa carteira, permaneceram na Alupar, Cirela, Grupo Soma e Fleury. Então, apesar de ser uma, uma, uma carteira de small caps, que tem bastante volatilidade, a gente conta aqui com opções bastante conservadoras, que é o que eu tenho buscado aqui para as recomendações de menor capitalização diante desse cenário de bastante volatilidade. E é importante dizer que, apesar né, do Ibovespa estar performando bem, é, olhando aí para o contexto internacional, muito do, do nosso desempenho pessoal é devido ao desempenho de Vale, que tem uma participação bastante significativa na carteira teórica do Ibovespa, hoje em, mais ou menos em torno de 18%, e não fosse ela, tá? O nosso desempenho aí poderia ter, estar sendo muito pior. Em relação às microcaps, que são aquelas empresas de menor capitalização, uh, entrou aqui na carteira Espaço Laser e a empresa de Properties da Cirela, permaneceram a Lied, CIA e, e, e a Honey, que é a empresa de papel e celulose. Em relação à nossa carteira de dividendos, que é a carteira que está com a melhor performance no ano, ela é praticamente todinha de commodities, tá? Com inclusão agora de Gerdau no lugar de Alupar. E a carteira ficou então com Gerdau, Minerva, Unipar, Vale e Aura33. Aura33 também é a nossa alocação que vai ter um pouquinho aí de ouro, né? o ouro que tem sido bastante demandado diante desse cenário aí de bastante volatilidade. Em relação à nossa carteira de ETF macro, a gente manteve todas as nossas recomendações, que é estar alocado eh, aqui no Brasil nas ETFs de materiais básicos, que são as exportadoras, e o setor bancário. A gente tem um posicionamento também na ETF Gold 11, diante do contexto global. É, a gente tem ações nos Estados Unidos, mas ações de Value Invest, e a gente também tem uma posição em China, acreditando aí que mais cedo ou mais tarde, esse ponto de inflexão ele vai surgir, e China aí tende a ter uma melhor performance, ela que está numa fase do ciclo econômico muito mais avançada do que Brasil, e principalmente em relação a Estados Unidos e Europa. Carteira ISD não teve nenhuma alteração, a gente permaneceu então com Arezo, Fleugui, Itaú, Suzano e Veg, e olhando para as recomendações de BDRs, que são ações é, norte-americanas, é, são recibos de ações nos Estados Unidos, a gente também não fez nenhuma alteração, permanecemos com Apple, Banco JP Morgan, Mercado Livre, Microsoft, e, e uma empresa aqui de semicondutores, Tá importante dizer, pessoal, dentro desse contexto macroeconômico, a gente está um pouquinho mais cuidadoso e cauteloso com ações nos Estados Unidos diante desse cenário de subida de juros e já de alguns sinais de enfraquecimento da economia americana. Denise, basicamente essas são as nossas recomendações para o mês de março. Tá, Jóia. A gente está fazendo essa live no dia 7 por causa das suas férias, como eu disse, mas você normalmente já divulga essa carteira na virada do mês, né, Vilegas? Como é que é esse processo para divulgar quem tem acesso e quem não tem? Bom, Denise, a gente fez a divulgação, né? foi publicado aqui no site de Genial Analisa na, na sexta-feira né, de carnaval, no dia 25 de fevereiro, após o fechamento do mercado, já estava aqui sendo publicado. E recebeu, na verdade, né? foi informado dessa publicação os clientes que participam dos nossos canais no Telegram, né, o Genial Análises e também para quem faz parte aí do nosso grupo de investidores, caso alguém queira fazer parte né, desse grupo no Telegram, é só encaminhar um e-mail para research@genialinvestimentos.com.br com seu nome, e-mail, perdão, com seu nome é, celular com DDD mais CPF, que a gente, pedindo e você pode fazer essa solicitação que a gente te encaminha um convite para você fazer parte aí deste grupo que a gente faz interações, postagens, é, e coloca esses, essas informações por lá, Denise. Belegas, mas fica lá disponível para clientes e não clientes, né? Isso, no caso, o portal Genial Analisa, Denise, ele é aberto para clientes e não clientes. Então, é a, a partir da publicação, né, que aconteceu no, no dia 25 de fevereiro, após o fechamento do mercado, todos os clientes é, que ou fazem a assinatura né, das nossas news, ou que acompanha aqui as nossas publicações, conseguiram ter acesso a essas recomendações. E para quem faz parte do grupo, desse grupo, Denise, que eu passei as instruções, eu faço uma publicação interna, uma publicação fechada, com as, as sinalizações aí das trocas que serão feitas para os meses seguintes. Maravilha! Gente, então você de casa fique sabendo também que essa live geralmente é no primeiro dia útil de todos os meses, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Primeiro dia útil, essa live com o Vilegas. Segundo dia útil, a live sobre a carteira recomendada de fundos imobiliários com a nossa analisa, a analista Isabela Suleiman. Obrigada, viu, Vilegas? Um beijo para você. Um abraço, Denise. Até a próxima. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e fique aqui com a gente no canal da Genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.